Boa tarde, amigos e amigas do Face. Voltei para conversar com vocês sobre três episódios interessantes, que chamam a atenção mesmo de todos nós. Primeiro episódio, um episódio, vamos dizer assim, da nossa aldeia, que é Bahia. É, tomamos conhecimento que o, o Procurador-Geral da República, junto ao Supremo Tribunal, Federal já preparou o parecer, parecer dando certo a volta é, do, do prefeito afastado, o Berglin, ao município. Ele tá, responde a um processo-crime que não foi julgado e que continua preso em prisão temporária e possivelmente. Há uma grande possibilidade, após o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, junto ao Supremo Tribunal Federal, para que ele volte, seja puxa em, em liberdade e volte ao exercício da Prefeitura. Vai ser um cenário extremamente, vamos dizer assim, hilariante do ponto de vista é, da nossa aldeia, né, da nossa cidade, Bahia, um exemplo específico de como é que é o jogo político. Uma boa parte dos secretários e amigos do, do BERG, quando o Luiz Antônio, o vice-prefeito, acendeu o poder, temporariamente, alguns até renunciaram e contestaram, vamos dizer assim, a, a forma, a prática dele, que foi colocada, que foi colocado em que foi pegue flagrante, um delito, e uns diziam que, estavam decepcionados, outros diziam que nunca mais queria é, participar de qualquer tipo de movimento Berglima e Berglima, a perspectiva dele voltar ao poder. Aí eu quero saber como esses ex-companheiros, esses ex-camaradas esses, esses que vamos dizer assim, que é, renegaram ele, agora vai se comportar. Será que Berglima vai afastar todos? Será que ele vai... É, expor, ele vai ter que ter uma nota explicativa, convincente para a população, porque não vai ser fácil, sua volta. A Câmara Municipal tem um processo de crime contra ele, mas está suspenso. Como é que vai ser a posição da Câmara Municipal, dos vereadores? Então, vai ter mais, mais um capítulo aí, muito interessante dessa novela, que ainda está longe de terminar. Então, é isso. A perspectiva de que esse parecer seja um parecer de julgado no STF e que ele poste, coloque volte a, ao, ao município, ao poder municipal como prefeito e vai ter todo esse, esse desenrolar dessa, desse capítulo em parte né? que é Bahia e todo mundo está acompanhando. Já entrou aqui Yara, Caetano, Gracilene, Márcia Buqueque, João de Deus, Jaciara, Ailma. Boa tarde. Boa tarde, Ailma. Então é isso. Então, esse episódio da volta de Berg Lima está chama, chamando muita atenção, porque ele está respondendo a um processo um crime diante de um, de um flagrante e que ele, ele argumenta que foi armado, mas se foi armado, ele. Só foi, vamos dizer assim, a armação foi feita porque ele foi. Se ele não fosse, a ciladra não tinha concluído. Dizem que o, quem denunciou é ligado ao ex-prefeito, ou seja, há muitos boatos. Enfim, concretamente o que acontece de fato é que é uma perspectiva da volta dele, em razão de um parecer da Procuradoria Geral da República, favorável à, à sua liberdade, e a volta imediata ao poder e eu só quero saber o que vai acontecer em Bahia do ponto de vista desses arranjos onde 90% dos seus vamos dizer assim dos seus comandados dos seus auxiliares abandonaram deram, já já fizeram um juras de amor de que não acompanha ele né inclusive alguns já abandonaram até o partido dele que é o Podemos e vamos ver vamos ver o que é que vai acontecer né como é que vai ser o comportamento dele na volta ao poder, vamos ver o que é que o poder, vamos dizer assim, legislativo, vai dar, vai dar continuidade ou não a esse processo de cassação do mandato dele. Vai ter um capítulo muito interessante da política de Bahia, que mesmo que aquelas pessoas não sejam de Bahia, é, querem acompanhar esse, esse desenrolar né, da nossa querida Bahia. É, outro capítulo, achei extremamente assim, um fato interessante, o comportamento do, do PT a nível do Congresso Nacional, de ficar, vamos dizer assim, achar que foi violação do Estado de Direito. Ora, essa o Neves, foi o principal opositor ao governo Dilma. Foi ele que praticamente arquitetou e começou todo esse golpe, que culminou com esse governo Temer. E agora... Né, para surpresa de todos, o PT, né, porque alegando a defesa do Estado Democrático de Direito, é, está contra essa, vamos dizer, essa, esse afastamento de Aécio e né, o Senado Federal. Eu acho um erro, um erro histórico do PT, o PT jamais era para coadunar com, com esse tipo de comportamento, o PT não, jamais poderia ficar solidário, do principal inimigo dele, que foi a aécio, que foi a aécio Neto, após ser derrotado nas urnas por Dilma, ele começou uma campanha, culminou com, com o afastamento de Dilma, com votos, e agora passa o a presidir todos os PT no Senado. Vamos dizer assim, o Aécio, abandonado pelo pop, pelos próprios companheiros do partido, agora tá, tem uma boia de salvação, porque o PT tá, é, resolveu de ele dizer que foi vamos dizer assim que foi injustiça, que foi um erro da decisão do Supremo e afastar, Que eu acho que é um erro que o PT vai pagar sim, que é um absurdo. um absurdo. O principal golpista, né? o principal golpista do, do, do, do, do Dilma, né? o candidato derrotado, o candidato depois foi comprovado que ele recebeu a propina, inclusive a ameaça, a ameaça de morte contra o próprio primo, comprovado O Supremo decidiu isso e a sociedade vai cobrar a posição, sim, dos senadores, do PT, a dia nacional, de defender agora o seu principal inimigo, né? É uma, é uma, uma contradição extrema que eu não aceito. Não aceito como, como pessoa que analisa as coisas de forma tranquila. É, penso que foi um equívoco enorme, né? E o PT pode pagar isso, sim, com certeza com isso. Então, esse fato é, me deixou extremamente assim, triste do ponto de vista da luta da democracia contra né, esse golpe que aconteceu, esse golpe institucional, esse golpe do Estado, esse golpe parlamentar, e, e foi um equívoco muito grande do PT defender né, o seu principal, o Agos, que é o senador Aécio Neves, derrotado, repito, né, derrotado nas urnas e que começou tudo foi ele que começou o principal pivô da, da, dessa, dessa reviravolta do poder né, democrático do país e agora né, o Supremo é, decreta um, uma, uma prisão albergue para ele ele tem que ser recolhido à noite e afast, se afastar do cargo do Senado por provas concretas né Dinheiro mesmo, que foi, foi pego com a mala, né, o prim, ameaçando o primo né, de assassinar. Então, não tem como você defender uma situação dessa. Não tem como. Por mais que você alegue a defesa do Estado Democrático e Direito, não dá. Não tem compito. Eu não, jamais era para defender a S.U. o seu principal algoz, repito. Enfim, isso é, isso é minha opinião e respeito à opinião dos demais. Então, o terceiro fato que eu chamo a atenção de vocês... É esse fato que repercute muito a nível nacional, que é a administração né, nas grandes mídias, na revista Veja, na Folha de São Paulo, é, destacando o governador Ricardo Coutinho, do PSB. Ricardo Coutinho, como vocês sabem, é o ranking aponta o principal governador do ponto de vista de eficiência administrativa onde você vai no sertão, onde você vai em todos os lugares, né, em todas as cidades e regiões desse estado da Paraíba, um estado pobre, ele consegue fazer estrada, hospital, né, abrir empreendimentos, né, pagar em dia de forma organizada a folha de pagamento de pessoal dos servidores, não deixa atrasar. Né, é um equilíbrio, é uma eficiência muito grande que chama a atenção da mídia nacional. A Paraíba é pequenininha, dando um exemplo de como administrar, de como governar bem essa cidade, esse Estado né, e esse Brasil. Então, eu vejo é, com muito bons olhos né, a possibilidade, sim, é, já que há quase uma certeza né, do, do impedimento da ineligibilidade de Lula. Eu acredito que a né, esquerda do Brasil o movimento social, os democratas, os patriotas, os homens e as cidadãs de bem desse, desse país. Vai, sim, achar muito interessante que o PT possa apoiar um candidato de outro partido. Né? O, o Lula tem um potencial muito grande de transferência de voto, a prova é de que elegeu duas vezes Dilma. Dilma não foi candidata a nada, nem a mesma a, a vereador lá em Porto Alegre, nem em Belo Horizonte, onde ele tem, ela tem relação nesses dois lugares mais próximos. E ele conseguiu eleger Dilma duas vezes. E eu acredito que se o Partido dos Trabalhadores, que se lula, setores democráticos, setores populares deste país, apoiar e lançar a candidatura de Ricardo Coutinho, mostrando concretamente né, a eficiência administrativa, a capacidade de administrar de forma equilibrada. Porque se você entrevista Ricardo Coutinho hoje, você escuta a conversa de Ricardo Coutinho, é uma conversa coerente, né, tem resposta para tudo, tem capacidade, tem articulação. Eu acredito que vai ser uma grande surpresa, e uma surpresa muito boa, se o Ricardo Coutinho foi candidato a presidente da República com apoio do, do Partido dos Trabalhadores e, e das Forças Democráticas deste país, é, porque está provado que ele não quer, já disse várias vezes, não vai ser candidato ao Senado. Né? Então a, a projeção, há uma perspectiva muito grande que se que se, se apresenta no horizonte é de que em 2018 vamos ter uma surpresa, sim, e é uma surpresa muito boa para o Nordeste uma surpresa muito boa para o norte, para a maioria da população pobre e esmagadora da classe trabalhadora deste país, que é a candidatura do progressista, do socialista, do governo de Ricardo Coutinho, que demonstra claramente a capacidade de governar. Você vê, você vai a, a, a, é no das, é no, ganha no índice de segurança, ganha no índice de bem-estar social, ganha no índice do emprego, do investimento, do desenvolvimento social. Então, todos os índices da educação, todos os índices né, apontam né, o, a administração da Paraíba como a melhor do Nordeste. Um destaque impressionante, né? Onde, onde a Paraíba estava lá embaixo, na décima quarta, décima quinta posição, pula para quinto, quarto lugar, né? Numa, numa, num desenvolvimento espetacular, que chama muito a atenção da grande mídia. E é, um, e é um candidato de esquerda, é um candidato comprometido com a democracia, e que, possivelmente, Lula não, não sendo candidato, né, que é mais, é lógico que, não vamos dizer assim, na expressão popular, é mais 500, né, para que ele, se ele não, não, não puder ser o candidato, porque tudo indica que há uma, uma perspectiva de... de, de de condenação dele, de ineligibilidade, e aí ele, ele se transformará num grande cabo eleitoral é, a favor de uma candidatura que é uma candidatura que vai ser uma candidatura surpreendente, mas que eu acho que vai, vai colar-se, vai colar. Ricardo Coutinho, o que fez e até hoje está fazendo com a Paraíba, a Paraíba ele pode fazer para o Brasil. Vai fazer para o Brasil, pode ter na certeza. Né, com o apoio do PT e outros partidos, ele vai ter tempo na televisão e para que a, o Brasil inteiro, todo conheça esse grande administrador, essa grande liderança política do Brasil hoje, que é o governador Ricardo Coutinho, que vai ser... Há uma grande possibilidade dele ser candidato a presidente da República, minha gente. Eu vislumbro isso. Eu estou sentindo isso. Não é certo não é sexto sentido, não é nada, mas... É apenas uma perspectiva de um caminho muito bom. Porque o candidato que poderia, vamos dizer assim, que poderia o, o Lula apontar como candidato a presidente e apoiá-lo seria o Ciro Gomes, mas o Gomes demonstra a cada dia que não, me parece que não, é, vamos dizer assim, não tem suas faculdades mentais muito normais. E, de vez em quando. Né, surpreende negativamente as pessoas com colocações absurdas, fora da realidade. E o Ricardo Coutinho não, o Ricardo Coutinho é coerente, o Ricardo Coutinho mantém a sua posição há muito tempo. Né? A Paraíba é, é, é líder de ranking da positividade, entendeu dá uma agenda positiva, né? então é, uma, é um, uma, uma, uma, uma ação positiva, proativa mesmo, de uma administração próspera, que é a administração do Estado da Paraíba, que é o principal exemplo de que o problema do país é um problema de gestão. Quero aqui registrar a presença de Elisa, da minha irmã Maristela. Boa tarde, Maristela, de, diretamente de Brasília. Minha querida ex-aluna, bacharel, advogada na Cláudia, Carolina, Erlon Borba, Natália. Tem muita gente fazendo aqui comentários né, diversos e, e gente é, se posicionando. Então é isso, gente. Acredito que, que nesse, nesse momento que nós estamos vivenciando, é um momento extremamente rico, né? A sociedade brasileira, há posições antagônicas... Mas, gente, não vamos alimentar o ódio, não vamos alimentar a discordância, né? Tem gente da, dentro da própria casa, um discordando do outro. De repente, todo mundo quer participar de política, né? Tem gente que nunca leu um livro, nunca se preparou para a ciência política, mas agora todo mundo está dando um É bom que dê pitaco, é bom que participe mesmo. Mas, mas vamos com calma, porque... É, vamos dizer assim... o o andor é pesado, entendeu? O santo é de barro, o andor é pesado. E, e a rapadura é doce, mas não é mole no ditado popular. É, é preciso muito equilíbrio, muita serenidade nesse momento da vida nacional. E, e que a saída, sim. A saída é a democracia, é o restabelecimento da democracia, né? Como disse o próprio governador Ricardo Coutinho, né? É, as Forças Armadas, o papel das Forças Armadas não é governar, gente, não é governar, né, não é administrar. O papel das Forças Armadas está lá na Constituição, né, defender a nossa fronteira, defender a nossa segurança nacional. E que hoje nós temos um, um STF, que é o, um órgão é, principal da justiça, né, que vai sim ajudar a, a, a solucionar isso, e tirar o, o país da crise. E a gente, se Deus quiser, vamos encontrar o caminho da democracia, o caminho do progresso e o caminho do desenvolvimento. E, e ac acredito, gente, que, que nós estamos é, vivenciando esse momento rico, que é, é de aprendizagem, né? Não é nada, gente, de rasgar a Constituição, nada de golpe, nem militar, nem golpe parlamentar, nem golpe de Estado, nada disso. Né? O povo tem que ser escutado mesmo, a população tem que ser escutada, é a democracia. Né? O Brasil pertence à nação, a nação brasileira é composta por um povo, né? pela população. Então, os 200 milhões de habitantes né? é quem manda neste país. Né? E não tem como você fazer um governo central, como é o governo brasileiro, sem escutar, sem respeitar né? a, a vontade da maioria tem que ter a vontade da maioria, tem que ter a democracia. O Brasil tem que votar imediatamente a ser uma das maiores democracias do planeta. E a democracia no planeta é o restabelecimento das eleições imediatas e vamos ter, sim, se Deus quiser, um candidato forte. Se Lula não puder ser candidato, que tudo indica que ele não vai poder ser candidato, porque, vamos dizer assim, a condenação dele já está encomendada na gaveta. Né? Não tem como. É né? uma perspectiva extremamente negativa de, da, da inerigibilidade de Lula. Mas, minha gente, Paraíba é guerreira, Paraíba é pequeno, Nordeste, tem um candidato forte. É um candidato que, tem, se tiver o apoio de Lula e dos setores de democratas, com certeza ele vai fazer um grande sucesso. Basta um tempo na televisão, basta um tempo ele aparecer para que, que a nação brasileira conheça mesmo, né, né esse político, né, político da época nossa, do movimento estudantil, onde eu era do DCL, era do Centro Acadêmico de Farmácia, foi vereador, foi, cap... foi prefeito da capital duas vezes, hoje governador duas vezes, e numa crise incrível que estamos passando, a Paraíba, é, as contas é equilibradas, forma eficiente, resultado positivo, um governo, uma administração proativa, então, se Ricardo Coutinho for o candidato, mesmo dessas forças democráticas, em 2018, haverá uma chance enorme né? para nós paraibanos, para nós nordestinos e para a maioria da população para a gente retomar essa luta do, do progresso, do desenvolvimento, que foi tão bom em, em alguns anos atrás, né? e estávamos tão bem. Então é isso, gente. É o momento de refletir, é o momento de a gente ter esperança e é isso que eu poderia passar hoje para vocês. Então, quero aqui registrar para finalizar, apresentar a nossa amiga Edna, Ana Pedrosa, Fernanda Francisco, todos conectando aqui na internet os seus comentários, né, com, com as suas participações. Então, é, acredito que o Brasil tem jeito, temos que respeitar a democracia, temos que respeitar as instituições. Acredito que o Supremo Tribunal Federal vai ajudar a solucionar essa crise política. Né? Acredito que, temos termos saída, caso o Lula não seja candidato, vamos ter um candidato, sim, das forças Democráticas, que é o governador Ricardo Coutinho, que mostrou competência, eficiência, que o problema do Brasil é isso. O grande problema do país é isso, é a gestão. Né? Governo que não tem gestão aí Atrasa pagamento né? As pessoas não, A renda não é, não é, não é girada né? o, o dinheiro não aparece E Governo que tem equilíbrio Que tem eficiência né? Que paga em dia a folha de pagamento Que cumpre as suas obrigações É um governo próximo E que o Brasil tem né? O governo da Paraíba tem Na pessoa do governador Ricardo Coutinho Então minha gente Agradeço pela atenção de vocês. Essa é a minha modesta opinião. Peço desculpa para aqueles que discordam. Respeito. A democracia continua. E vamos em frente e avante. Boa tarde e que fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção de todos.